No Brasil, as fontes renováveis são as maiores responsáveis pela segurança energética. A fonte hidrelétrica ela praticamente está esgotada. Nós usamos todos os recursos viáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental. E desde 2010, principalmente, a gente tem visto uma trajetória para outras fontes de geração de energia, como é o caso da eólica, da biomassa, das pequenas centrais hidrelétricas e, mais recentemente, a partir de 2015, também da fonte solar. O espaço antes ocupado pelas hidrelétricas, hoje é ocupado pela biomassa, que passou de 2,5% a 8,6%, e a eólica e a solar que praticamente não apareciam nas estatísticas e hoje chegam a 9,6% e 4,4% respectivamente. Sendo que este crescimento ocorreu praticamente nos últimos cinco anos. Então, nós temos um aumento da matriz renovável, assim a gente tem uma diminuição da dependência de energia né, com o aumento da energia solar fotovoltaica e também uma diminuição da dependência da quantidade de água nos reservatórios das hidrelétricas. Outra vantagem que a gente pode citar é a diminuição do carregamento das linhas de transmissão e, consequentemente, a diminuição de necessidade de investimento em linhas de transmissão. É o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que tem assegurado um montante bastante apreciável né, de, de recursos para pesquisa e desenvolvimento. A recém-publicada Resolução Número 2 de 2021 do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, busca contribuir para o desenvolvimento dessas tecnologias ao priorizar o uso de recursos de programas regulados de pesquisa e desenvolvimento da ANEL e da ANP nas seguintes temáticas. Hidrogênio, energia nuclear, biocombustíveis, armazenamento de energia, tecnologias para geração termoelétrica sustentável, transformação digital e minerais estratégicos para o setor energético. O nosso estágio em termos de pesquisa e desenvolvimento né, é, é, não é bom. Né? É, muito, a gente está comercializando, né? é um mercado crescente, é um mercado bom para essas né, tecnologias, né? mas é, em termos de conteúdo inovador brasileiro é ainda pequeno. É, alguns exemplos que a gente conhece de sucesso no mundo mostram que a inovação ela começa bem antes da criação de uma startup ou de produtos. Na verdade é fundamental ter muito investimento, não só em pesquisa, muito investimento em pesquisa, mas também nos mecanismos é, que aproximam o ambiente acadêmico do mercado. Um dado interessante que a gente tem é que o Brasil está sempre entre os 15 países que mais publicam e têm citações em artigos científicos. Mas quando a gente vai falar de inovação aplicada, aí tem um abismo que é muito difícil de conciliar. E talvez o que a gente possa fazer é criar modelos um pouco onde esses recursos de P&D que existem, né, existem bastantes, possam ser um pouco mais é, aproveitados, de maneira a eles tomarem um pouco mais de risco. né? É, eu acho que é um modelo que, que cabe, né? Se o recurso, por exemplo, da ANEEL, é, de 1% de P&D, da tarifa de energia, esse é um recurso que poderia ser aproveitado, é, talvez um, tomando um pouco mais de risco na concepção, na implementação dos projetos. né? a gente entende que talvez isso é uma mudança que tem que ter na, no setor de pesquisa e desenvolvimento um avanço no marco institucional que aceite que projetos deem errado né é P&D faz parte né de arriscar né nós temos um, um, um, é, uma capacidade instalada né de universidades laboratórios né que foram feitas ao longo de várias décadas aí formação de recursos humanos que é outra coisa né importante e o que nós não temos é sido é, é, consistentes, né, na, na formulação de políticas para desenvolver áreas, né, é, inovadoras, né, a gente tem feito adaptações, é, certo, né, na, na questão eólica nós realmente fizemos adaptações, mudamos desenhos, né, de da, da, de paz, né, porque os, os ventos aqui são, são diferentes também é, então, é, mas ainda são, são é, vamos dizer assim, é, investimentos incrementais né, em inovação. O Brasil tem uma oportunidade muito grande nessa transição é, energética que eu chamo de transformação energética. O Brasil, por ter essa potencialidade, ele não só vai fazer essa transição de maneira tranquila, porque é rico em recursos renováveis, mas ele pode fazer uma transformação energética, além de trazer a energia por si só e todos os seus benefícios, ele traz junto e traz muito forte o desenvolvimento econômico e social.